Olá, meus irmãos panamenhos. Olá, minhas irmãs panameñas! Oi, estamos fazendo um vídeo um pouquinho mais sério porque é uma coisa séria. É, um amigo mirou lá, lá, uma coisa em, em um vídeo que fizemos que sobre, o, creio que foi o primeiro vídeo do, da Reação, de, de Casa Cerrado, onde lhe apareceu um, um fantasma, um espírito um anjo, um demônio, então estávamos mirando essa situação para poder decidir do que do que o que é isso. Se é um, um, um defecto dela da de gravação, se é uma realmente uma aparição, então você nós vamos fazer agora uma um... vamos abra é como se como se você eh, quer dizer o que como se fora um react do seu próprio vídeo não, uma, um react do react não uma análise ah. vamos fazer uma análise para poder mirar o que é realmente vamos vamos vou vou poner na vou poner na, na outros vídeos que tem uma comparação para poder saber o que pode ser isso eu tenho minha interpretação depois depois eu vou falar com a minha interpretação ok Primeiro vamos ver vídeo que Lormano que se não me engano é Juan, que se colocou, no comentário que disse que aos 4 minutos e 4 segundos do, do vídeo que eu falo do caso Cerrado, o primeiro, que está aparecendo aqui, a em esse, a esse de eh, aos 4 minutos e 4 segundos tem uma aparição que se aparece acá, ah, passando por por lá, por lá a cozinha. Quando estava editando, não, não mirei essa coisa. Depois é. que ele falou... Isso é sério? Sim, você, você viu comigo. Você viu com nós outros. Tem aí lá. Sim, eu, eu vi o quê? Eu, vi, eu, vi, eu estava gravando com você e não ouvi nada. E, pelo que eu senti. Eu pensei que fosse o ninho que passou... E por que você não me disse nada? Não, porque eu pensei, não, não, não mirei nada. Já, na, na hora. E você sabe que não me gostam essas coisas. O que eu ser Não é problema, é uma coisa que... Existe, existe. Não, existe, existe o que? Para mim não. Mas para você, existe. existe para mim não. Mas existe em, em, em, no mundo? Isso é sério? Sim, temos que viver com isso. Eu pero... Calma, vamos, vamos mirar. Vamos mirar na película Você sabe que eu não me gosto dessas coisas. Sim, pelo que? É uma coisa que aconteceu. Temos que mirar o que é. Tá aí, você não. E se for um anjo ange, que está aqui em, em nossa casa? se for um espírito bom bueno que está aí a sim, Leonardo, mas essas coisas não se mira ao ouro crudo. É okay. sim, ouro crudo. Não sei, ouro crudo, ouro. Orro... Você não mira com seus próprios olhos. Pero por isso que a câmera pegou. Porque quando eu, se, eu senti, eu senti que aquela coisa passou por por tal. Porque eu não me deu nada. Porque eu não vi. Eu não vi quando eu mirei, eu não tinha mais nada. E como você viu então? Porque o homem, o, o Luan, avisou. Depois que eu fui, a cela então, verificou... Você sabe que eu não acompanho o, o que as pessoas escrevem, né? Porque eu tenho mais o que fazer. Sim, sí, que eu, eu... E não me disseram nada. Eu venho, mas eu falei com você hoje. E agora vamos, vamos mirar juntos. Sim, pero que eu pensei que você estava de broma comigo. Não, era real. Não era broma. Real, por Deus. Eu, eu estou falando com você. Vamos, vamos mirar. Primeiro, primeiro, porque eu não, não, não... aí Eu não mirou. Só Joe que mirou, que eu... Yo, só de eu que vi porque yo la, en la de o ponei lá em lá edição de novo e fui passando quadro a quadro para poder saber o que era porque eu tenho como falei eu tenho minha interpretação eu tenho minha minha religião que é uma religião pessoal eu tenho lá minha crença é eu tenho a crença dela é evangélica e eu tenho uma uma religião religião pessoal a primeira coisa que vamos a ser é mirar o que é você passou por aqui enquanto estávamos gravando. Vamos mirar todos juntos para poder saber o que era. Mira, um, dois, três e já. Espera aí. Tá, isso passou onde? Onde? Onde? Aqui em casa. Não, sim. Pelo que onde? Onde? Aqui. Que... Mira, ó, va, ah. vai passar, vai passar aqui. Aqui, si, eu vou, eu vou... é porque eu estou mirando no, no vídeo abaixo. Si, vai passar aqui, aqui, cerca da porta. Ai, por Deus. A cerca da porta, mira. Uno, dois, três, já. Não estou vendo. Eu tenho a oportunidade de que vou trabalhar, já tenho a idade. Me... Você viu? Você viu? Eu vi. Eu vou regressar de novo. 10 segundos ya. Que yo, yo tenía la oportunidad Bien de que fui a trabajar, ya tenía la edad. Aquí. ¿Me yo voy ahora a regresar cuadro a cuadro. Ah, no, no puede, con ese programa no puede regresar. Que yo, yo tenía la oportunidad de que fui a trabajar, ya tenía la edad. Aquí. Sí. Mira. Sí. Usted, sí. Usted, usted, mira, creo que tenga dois olhos aqui, tem um olho aqui, um olho aqui, e está como que se fosse com as mãos assim, está creio que é como que você fosse com um... um tá, tá, man... dá-lhe, passa, passa o Não, vídeo, é passa. Não, é Não, sim, passa o vídeo. Ah, e passou, e já? Só isso? De novo. Eu já, já tive a oportunidade, de que eu fui a trabalhar, já tinha a idade, me encontrei só isso. Ah, só isso. isso. E e o que estava é, é, editando o vídeo eu não mirou isso. isso. Mira como que é, é rápido? Nossa. Eu estava, eu estava concentrado em la, em fazer a modificação em no vídeo para poder não quedar como como que bloqueado para hum. o mundo todo, porque tem que a película tem que passar tranquilo. Então você não vi quando o senhor Ruan mirou lá a situação? E, e avisou em no comentário que eu fui ver a hora a hora ok eu tenho uma crença as pessoas que se vão de cá para o outro lado se eu, eu sigo o livro de Orantia. e o livro de Orantia é como se foi como se foi a segunda Bíblia que nos foi enviada a hora para poder nos orientar e de dela aqui para adelante. Então, no en livro de Horante se ensina o seguinte, que a pessoa que se vai daqui para allá que se funciona, que se junta com o espírito materno, que é es o espírito dela divina, de divina, ministra, que é como se foi lá esposa de Jesus, que é o filho, no iro. Então, quando o espírito se junta com lá, quando o espírito se junta com o espírito da quando o espírito da pessoa que se, vai, se junta com o espírito, se háce a fusão do espírito da, da divina ministra, ele tem a permissão de visitar nosso, nosso nosso nosso planeta de novo para poder, é conti melhor, para poder é, continuar aprendendo um pouquinho mais. Então ele pode estar a passar por aqui. Ah, ah que irmão! Para poder aprender um aprender planeta desse tamanho passou logo aqui dentro da de minha casa. Por quê? Pode ser uma pessoa que conhece nós outros. Ah, uma pessoa que conhece nós outros. Sim. E não, Leandro, basta. basta não mira o problema basta. nisso. Não, não mira. Agora, vou, vamos, vamos mirar. A decisão é o quê? Pode ser um, um, um, um espírito que. Ah, uh -huh. Pode ser um espírito bom, não? Pode ser que para mim de você já possa é, é, mirar a outra caça, porque para mim já basta. Não há necessidade, não, não. Não está lhe oferecendo perigo. Não ah, sei, Leandro. Mira, eu estou com medo. Medo de quê? Não disse é nada. Leandro, isso não normal. No isso é normal. Mas não disse nada. Tenho que analisar. E o que me molesta é que você não me disse nada. De hoje eu estou mirando. Eu estou abrindo a hora? Porque você não teve tempo. A hora eu estou pondo você para poder mirar usted, a coisa. Já abri com você há de lá noite que o Luan estava tinha te, gravado, sim. pelo que estava você estava com sonho esse se, se que para dormir e, e não se prestou atenção. A hora está, está prestando atenção porque ele tem, tem tempo tem tempo. Então você vamos mirar a hora outras coisas que eu gravei para poder saber que não é lá a primeira vez que isso acontece, não é? Isso, ah. Acá em casa sim, acaí em casa sim, ah, porque não em no mundo em no mundo não é a primeira vez. Temos uma situação. Leandro, você sabe que não me gusta de assistir essas coisas. Mas é importante. Se passou por, por, por nossa casa, se quedou aqui em casa. Então você tem que tem que avaliar, tem que mirar o que é. Isso. Não há necessidade. Não tenho plata. Não temos plata para poder cambiar de casa agora. Não temos plata. E também não, não há necessidade de, de se preocupar tanto com isso. Não há necessidade. Por, quê? por que? Porque não está lhe casando mal Não está se casando malo. Mira, vamos fazer agora eh, a visualização de outros vídeos que têm aparições semelhantes. Leandro, para mim basta. Para mim basta porque você sabe que eu não me gosto assistir essas coisas. Quer dar um diálogo? Não, não, não. Já, já, já. Para mim basta. Então você... Se... Não tem... Tiene... Eu estou falando que não tem problema. Vem a ver. Não quero, não quero. Quando você terminar, você me... me habla. Eu vou mostrar para vocês, minha esposa é muito sentimental com essas coisas. Eu vou mostrar para vocês o que, que tem. Que algumas, algumas coisas acontecem de vez, em quando, de, de vez em quando que. Isso não é malo. Tem algumas situações que, sim, eles, eles querem lhe chamar a atenção. Mas que não, é, não é esse, esse caso que ocorreu agora. Eu até lá a, a, a, a, a cortina para poder não, não ter outra coisa. Não sei. Então você tem esse ninho. Esse ninho que. Mira. Você pode ver que. ele está Ele está como que se mirando uma coisa que lá mamadeia não mira. Então você. Mira que tranquilamente é que é uma, uma, uma situação. Em que o loninho consegue mirar. Está ali, fazendo no um contato com alguma coisa que ele não consegue, no, no, nós outros não conseguimos ver o que. É. Pelo que ela, a mamadeia pergunta para ele, o que, é, o que assim? É, o, é, o, é, o, o que está acontecendo? E aí, Alain? Quem está falando? Finalmente, depois de algumas tentativas, ela recebe uma resposta hmm. sinistra. Who are you está falando? Si a situação, a coisa que tem atrás dela, fala Ryan, uma voz, Pelo que umas pessoas falam que é o que falou, Ryan, pelo que pode ser lá personalidade que está estava Nos Nós sabemos que os ninhos têm os Ângeles da guarda, que estão sempre com eles, em situação de acidente, em situação de perigo, para poder salvar eles. E agora temos uma outra situação que é deste, desta Ninha. Laninha está com seu papai no em, em cemitério e está apontando para, para dentro do cemitério e está aí abrindo Laninha, a la ninha, ninha, como que se estivesse mirando na Ninha que papadeia não mira. mira, mira, mira. Nina. Eu não, eu não miro o problema nenhum, eu não vejo o problema nisso. Eu tenho que fazer agora uma não sei se temos outro contato, se temos outra aparição, pelo que agora eu vou fazer a edição dos vídeos com um pouco mais de cuidado para poder analisar se esta entidade quer algum contato benéfico ou maléfico. Se foi, se for claro, se for um contato maléfico pode ter relação com a caça. Então se temos que cambiar de aqui porque eu não vou querer também cá se minha esposa não está de acordo pelo que convido a você a se inscrever em nosso canal para poder acompanhar caso tenha tenha outra coisa também temos aqui temos outros vídeos temos vídeos sobre lariacção de casa cerrado temos temos depois mais futuramente vídeos com lariacção falando é, sobre é, ditados que tem aqui em Panamá como assímos antes e, e já ok muitas graças por ter acompanhado este vídeo até esta hora e até o próximo vídeo